Epá, então mas se não fosse assim, como é que nós conseguiríamos ter a, a, a força, como é que nós implementámos o sistema? O sistema era inexecuível sem ela. Uh, e eu também não consigo ter a melhor resposta para lhe dar. A questão é, tenho a certeza absoluta de que eu não elegi nenhuma disciplina de voto quando fui votar.